E você aí, você vai dormir e fica preocupado com a sua geladeira? Nossa, mas que pergunta estranha. Pois é, é estranho sabe por quê? Eu não conheço ninguém que vai se deitar e fica. Nossa, será que minha geladeira tá funcionando? Será que amanhã eu vou ter água gelada pra beber? Será que a comida que tá na geladeira vai estragar? A gente tem plena confiança na nossa geladeira. Tá, talvez alguém que já tenha tido problema com uma geladeira com defeito, mas daí é a exceção da exceção. Nos casos normais, a grande maioria tem plena confiança em suas geladeiras, do tipo que coloca as coisas lá e esquece. A gente tem certeza de que a comida não vai estragar e de que a água vai estar tá geladinha no dia seguinte. A geladeira está funcionando e a gente não se preocupa com ela. Imagina que ótimo seria se em outras áreas da vida a gente pudesse ter essa confiança também de que tudo vai dar certo. Infelizmente isso não é possível, né? Não tem como a gente ter plena certeza de que os nossos familiares, nossos amigos ou até a gente mesmo vai ter saúde para sempre. Nenhum de nós vai desenvolver uma doença ou algo do tipo. Ou até mesmo plena confiança com os nossos empregos. Confiança de que você não vai perder o seu emprego nunca. Infelizmente não tem como ter essas coisas. Problemas podem vir a acontecer. Problemas que fogem do nosso controle. Mas existe uma coisa na nossa vida que a gente pode também ter plena confiança, que é o cuidado de Deus. Mesmo que problemas venham a acontecer, mesmo que coisas tristes aconteçam em nossa vida, Deus continua cuidando de nós. Ele continua sabendo de todas as coisas e a gente pode sim descansar nele, sabendo que ele vai cuidar de todas as coisas. Então o meu desafio é que a gente busque ter essa confiança plena em Deus, do mesmo jeito que a gente tem com a geladeira. A gente não se preocupa com a geladeira, a gente coloca lá, e esquece das coisas, porque a gente tem certeza de que a geladeira tá funcionando. Então que tal ter uma confiança assim em Deus também? Do tipo que coloca a vida na mão dele e esquece. Cara, Deus tá cuidando. Mesmo que problemas aconteçam, mesmo que doenças possam vir a acontecer, mesmo que eu perca o emprego ou qualquer outro tipo de problema. Deus está cuidando da minha vida, e eu não tenho por que ficar preocupado com isso. Eu posso deitar a minha cabeça no travesseiro e dormir, então que a gente possa buscar ter essa confiança em Deus e descansar nele, tendo certeza de que ele está cuidando de todas as coisas. Valeu!